E olha que filha da mãe esperto O cara do mid ali O cara pegou Silas, mano Caralho, Silas contra esse time nosso aqui É o Dream, velho Que safado, mano. Morri Oh my bad, mano. Perdão, faz. Brawl é foda, mano. Ele tá maluco. Mas tá suave. Se ele não falou nada, é porque ele tá no sol vezão Pô, Viego, todo jogo é vez né, mano? Esse boneco é foda pra porra. Flasha mesmo, Zezão! Não! Nossa, o cara foi executado, tá? Vou segurar o Wave, pelo menos. Acho que tá bom se segurar o Wave. Bom dano, bom dano. Aí, mano, a Kindred não quer vir, não, galera? Cadê a Kindred? Ah, olha a vida do... Mano, cadê a Kindred, galera? Cadê a Kindred? Porra, mano! Ela pingou no Viego. acho que o Viego tava ali, nós não viu. Alguém viu? Acho que foi, né? Acho que foi isso, né? Acho que ela... É, foi, foi, foi, foi. Toma esse TP na cara aí, doidão. Toma esse TP na cara. Pareceu ruim, mano? Joga no talento, joga no talento, vai saindo, vai saindo. Um talento, no um talento, um talento. Ixi, tem talento nenhum aqui não, paizinho. Não uh. <risos> tem talento nenhum aqui não. Aí tá bom, tá bom. Gostei da minha ousadia, faria de novo com facilidade. Só que aí não ia dar muito bom não, né? A ideia do cara de vai é legal, mas eu preciso do nível 6. Ah. Ui, obrigado, irmão. Caramba, obrigado, obrigado. Salvou, salvou o rolê. Vou dar uma moral pra esse rapaz aqui, mano. Nossa, olha a caixa full, hein, mano. Bora aqui, nós consegue, mano. O foda -se é você chegar um Viega aqui, galera. Ah, jeito de feito. Alguém pagar a conta? Eu? Tá bom, tá bom. Pegou, hein? Eu pego, mano. Demora, mas. Não, não, não, não. Não, não, não. Diego já tem roupor fechado, velho. Marquinha, a gente, pode comprar a rerun na loja. Caramba, pensa, Julião. Meu amigo. Ô! Oh! Vem pra aqui, deixa que ela uta. Caralho, isso eu é um bom pra porra, mano. Bora, bora, bora. Desanima não. Continua, continua. Vai ter um Silas aqui, mas continua. Calma, paciência no talento Poxa, o cara saiu da cura, aqui, cara louco Amo bombinha Beleza, beleza, beleza, galera Beleza, beleza, tamo no jogo, galera, tamo no jogo mano. Ó o abumuzinho, mano, olha a o abumuzinho, galera Caramba, quem diria que essa Kindred ia estar tá valendo 400 de gold E tá com mais XP que o jungle inimigo, hein, mano Cara bom Pegou, hein, paizinho ah! Olha o abubuzinho, galera! Puta que pariu! Ajuda aqui! Ah, mano, o cara roubou <risos> o balde Si. O Si usou o ult do cara ali, velho. Cara safado, mano. Morre. Tão vivo? Segurei, legal. Solarizinho. Ai, podia ter flashado, mas acho que eu morri. Uh! Bora, família. Tem que cobrar um aí pelo menos, mano. Não morri em vão, não. Nossa, isso vai dar uma merda. Morri em vão, sim. Pegou? Tá, pelo menos morreu o sup deles. Boa, boa, boa. Esse pick-off é muito importante. Vem jogar comigo. o cara tá transformando todo mundo ali, tá? Só faz o Drake, né? Nice, mano, vocês viu o tempo do controle de grupo meu durando nesse nazis? Ele tá sem bota de MR, nós tem a na O cara como? Só toma, né, filho? E se nós fizermos isso, mano? Posso te dar um abraço? Meu Deus, o meu Deus, é o aqui, galera! Ajuda aqui, família! Oh, o cara deu o pezinho! Posso te dar um abraço Pegou Bora, bora, bora, faz barão, Beleza, caralho, Brauzão, camarada Mano, camarada Tem um Viego ali, parece que eu vi A gente tá aqui Bom flash, bom flash tem uma galera aqui, família tem uma galera, mas quem ajudou a Muzinho agora, mano, nesse momento? Beleza, beleza Boa, Guinarzão. Boa, garoto. Boa, galera. Mais um. GG, tropa. Fala do Amumuzinho Sup, mano. Ó, o time humilde. comete falando que não foi só erro dele. Trou. mandar um trou aqui pra galera. Comprar mais pink. Caramba, mano. Pode ficar mais tranquilo. Puta merda, essa catapa vai ser a morte. Calma. Todo mundo esquece dos dois stuns do álbum. Todo mundo esquece, mano, isso é muito zica. Vamos fazer alguns amigos <risos> Só uma Alvumbuzinho, velho. Né? Aqui, foca esse mesmo, mano Eita, morri? Flashei oh, Não a véio. Caralho, velho A xzinha do Havoc aqui, nossa peca, mano O cara mastiga, velho Será que eu não matava, não? Só se os zics fossem juntos Ó, eu pego, eu tenho um bota Olha o Amumuzeo, galera. Ixi, tem um Olaf aqui. TP, TP! TP! Alguém, mano? Família! Caralho! Ah, ninguém tinha TP, né, mano? Só o Ziggs. O Ziggs pode tepar, mano. O Ziggs pode tepar, velho. Isso tá bom, isso tá bom, isso tá bom. Outro cara certo, Johnny. É esse mesmo. Mata os dois, hein, mano. Se pá. Nice. Na hora. Oh. Oh. Espera que eu já amando, paizão. Mas eu só vi a cabecinha, Sim, cara, velho. Eu ele. Não, cara. O que você tá fazendo, menino? Boa. Pera aí que eu já agradeço, galera. Só sai, só sai, filhão, que você tá arrumando. Vamos pra casa. Tem W? Não, não tem. Uh Bom flash, mano. Pode já sair do agro insta, mano. Bom flash do Ziggs. Meu time é bom, hein, galera. Vai no momento dos senhores. Nossa, o Ziggs tampou, mano. Tinha que ser eu. Que dano, hein, moço. Boa, galera. Olha o amumuzinho, galera. Pelo amor de Deus, mano. Olha esse amumuzinho, galera. Pô, Pouca... que que é isso? Tipo, ah, é amumu Jungle, não presta. Ah, é amumu sup, bombinha. Ai, se pega. Matou. Caramba. Fodeu, mano. Pra onde que ele vai, coitado? Fecharam o guerreiro ali, mano. Caralho, o Zig ficou vivo até agora. Esse negócio novo do Amumu de stunar no R é muito bom, mano. O cara acho que vai ficar enraizado, ele faz e tomar stun, aí. Né? Não pode fazer nada, nem usar skill, velho. Mano, pior que tinha um guerreiro do chat que sempre falava pra lançar o um Amumu mas mano. Eu sempre falava, não, tal. Falava, hum, pode dar uma pegada. Chegando, chegando. Beleza. Caramba, só a Ash, foda-se. Nossa! Poxa, já vira nesse TP aqui. Nossa! Nossa, é o Dudu? FF aí, essa acabou mais cedo. Bom que já dá do duas partidas, ó, galera. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais conteúdo como esse. Posso te dar um abraço?